Já passou da hora. Rafael, muito obrigado por estar conosco hoje. É um prazer, Marcelo. O Rafael, é, o convite para você estar tá aqui é para a gente discutir a questão das condições de trabalho, inclusive os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho, né? Você é um auditor fiscal hoje ligado ao Ministério da Economia e tem atuado na linha de frente, né, é, da fiscalização ao tratar desses temas, né? É, o, o mundo laboral vem passando por uh, sistemáticas transformações nos últimos anos, né, com a tecnologia, com a mudança na legislação, uh, com os aplicativos né, de celular, é, com uma nova reforma trabalhista que aconteceu aqui no Brasil em 2017, e agora a pandemia, né? Então vamos começar por aí, por essa história da pandemia, né? Como é que você vê? Como é que os auditores estão vendo o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro? Bom, Marcel, essa questão da pandemia realmente pegou todo mundo aí desprevenido, né? Todos os países desprevenidos. E então não é um problema só do Brasil, né? É... Aí a gente tem que fazer até uma uma relação com a economia, né? A pandemia ela acabou com a atividade econômica dos países. Então, é, é, é, isso daí é um problema que vai gerar, claro, consequências óbvias, óbvias, né, no mercado de trabalho e no Brasil não foi diferente, né, mas até, até mencionando um pouco antes do período da, da, da pandemia, né? nós tínhamos já uma atividade econômica muito baixa antes da pandemia. A pandemia só veio a agravar esse nosso problema econômico e que já, já tinha muitos reflexos no mercado de trabalho. Nós já tínhamos aí um, um, um grande índice de informalidade, é uma grande precarização já nas relações de trabalho, é, então a pandemia veio como um agravante para essa situação e é claro, né, a gente para pensar em num futuro aí, numa melhora dessas condições, primeiramente a gente tem que pensar no fim da pandemia pensar em fim da pandemia nós temos que pensar em vacinação hum. e, e por isso que, que, que essa questão da imunização é muito importante os países que conseguirem é, é, é promover uma imunização mais rápida, esses países vão conseguir também é, é, retomar a atividade econômica de forma mais rápida. Uhum. E isso daí terá o, a toda a consequência positiva também no mercado de trabalho, né? Surgirão postos de trabalho e, e atividade econômica voltando, voltando à sua normalidade. É, é, a economia, a economia também vai, vai trazer benefícios aí para toda a população e, e aí você entra pós, os postos de trabalho o aumento da renda e assim por diante então nós estamos num, nós estamos diante de um problema que, que que é difícil a gente mensurar no momento e que a gente depende aí de, um, de, um, de uma vacinação em massa mesmo, dessa imunização para a gente poder realmente retomar aí é, condições melhores de trabalho, um aumento da renda da população, um aumento da massa salarial uhum. e, e voltar ao que já, nós já fomos um dia aí, né, com um índice de desemprego menor e, e até uma, uma diminuição aí da desigualdade. Perfeito, quer dizer, você coloca a pandemia como um fator conjuntural, né, que tem uma solução, que seria a vacinação, né, e que o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho seria resolvido no momento da, é, da retomada, né, da atividade econômica, mas aí eu pergunto, você mesmo mencionou que a atividade, a geração de empregos já vinha deprimida, né, antes mesmo da pandemia, né, então queria te ouvir um pouco sobre isso, né, na sua experiência é, a, a, a, eu já mencionei né, as questões estruturais que afetam o mercado de trabalho Como a questão da tecnologia, né, da legislação, uh, dos aplicativos né, Como que você vê essas mudanças estruturais e como elas afetam o mercado de trabalho? É, estruturalmente, né? É, é, ao longo aí da, da, da, da nossa história, nós já tivemos mudanças, rupturas aí importantes, né? É, é, se pensarmos aí é, é, o surgimento da maquinaria aí na primeira revolução industrial, depois nós tivemos a, a, a o surgimento aí da robótica, é, é, agora a, te a tecnologia da informação com a inteligência artificial. É, isso daí muda realmente todo o mercado de trabalho, todos os postos de trabalho, ou seja, há uma destruição de postos de trabalho, mas também há uma criação de novos postos de trabalho. Né? Até usando aí um termo aí a, a tal da destruição criativa, né? uhum. a gente vai ter destruição de postos de trabalho, inevitavelmente, isso daí faz parte do ciclo econômico do capitalismo. Então, sempre vai haver essa destruição de, de, de postos de trabalho, mas por outro lado, haverá a criação de postos de trabalho. Uhum. É, então, nós estamos diante de uma, de uma ruptura aí do mercado de trabalho, realmente, com a tecnologia da informação. E, e, e, e essa tecnologia da informação, nós temos que usá-la, realmente, para o desenvolvimento do país, mas também nós não podemos esquecer da, da, da, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, porque um país não vai se desenvolver, é, ele pode até crescer, né? Quando a gente fala de crescimento econômico, a diferença para o desenvolvimento econômico, né? Nós temos que buscar um desenvolvimento econômico, ou seja, que é o crescimento econômico com o crescimento sustentável, né? E, e dentro desse crescimento sustentável, nós não podemos esquecer das pessoas, né? Do ser humano, uhum. da, da, da, do trabalho humano, né? Uhum. Então, é muito importante que... que, que que seja utilizada essa tecnologia, essa criação de novos postos de trabalho, mas com respeito aos direitos humanos, às relações de trabalho, aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários. E, e a minha preocupação maior no momento é que nós estamos tendo uma ruptura deste mercado de trabalho, mas os postos novos de, de trabalho que estão surgindo, eles estão surgindo de forma precária a margem da legislação trabalhista. Uhum. Então a gente percebe, eu que atuo diretamente na auditoria fiscal do trabalho, eu percebo é, é uma maior um maior índice de fraudes nesse nesse setor nesse uhum. setor é, é, é, é, de, de de relações de trabalho. Então é claro que a gente tem uma reforma trabalhista aí de de 2017 recente com muitas dúvidas ainda houve uma flexibilização muito grande da legislação que é preocupante realmente porque a rigidez da lei ela traz mais segurança realmente para essas relações de trabalho uhum. e, e o problema maior é que nem essa legislação que foi flexibilizada está sendo aplicada. Uhum. A gente vê então muitas fraudes acontecerem. Uhum. é Como exemplo aí a gente, vê, a gente vê pelo menos o que eu atuo diretamente, que eu atuo nesse combate a fraudes, é, é, eu percebo nas terceirizações um número muito grande de, de, de fraudes, ou seja... É, é, é, todas, é, praticamente todas as terceirizações que eu, que eu estou analisando São terceirizações fraudulentas uhum. Há uma precarização muito grande Eu analiso muito essa cadeia produtiva Do setor têxtil uhum. e, e, e, Então é uma terceirização sem fim ali né? É uma terceirização Uma quarteirização E cada vez mais precária né? você, vai, você vai andando nessa cadeia produtiva E você vê cada vez mais uma precarização uhum. e, e não é um desconhecimento Da legislação é, é, é, realmente a gente a gente percebe que é uma exploração mesmo você uhum. você acaba acaba lidando com pessoas altamente vulneráveis e, e há um aproveitamento dessa vulnerabilidade realmente por esse por esses empresários aí por esse setor empresarial uhum. e, e, e aí a gente fala aí realmente num capitalismo predatório né e não num capitalismo um capitalismo saudável né? E, e, e saindo um pouco até das terceirizações, outra, outra ponta aí que eu, que eu faço muitas análises é, é, e atuo muito é com relação ao trabalho sob demanda, em tecnologias aí, em plataformas digitais, com, com uso intensivo aí da tecnologia da informação. E também é uma situação que desde sempre, né, essas plataformas, é, desde, que ela, desde que elas começaram a operar aqui no Brasil, elas... Elas consideram os entregadores aí como autônomos, né? Então é, há uma autonomização dessa mão de obra, ou seja, esses trabalhadores, esses trabalhadores vulneráveis aí, socioeconomicamente, eles estão à disposição, é um exército de trabalhadores à disposição. Uhum. Então, você tem uma, legi uma legião aí de, de trabalhadores necessitando de, de emprego, necessitando de uma renda, uhum. até pela situação econômica social do país. Com a, com a pandemia houve um agravamento nessa, nessa situação também. Então, cada vez mais você tem trabalhadores disponíveis, desemprego alto, sem oportunidade e que precisam de renda para suas necessidades, para o sustento familiar... E eles tocam tudo, né? Eles vão aceitar qualquer condição de trabalho, qualquer situação, para oferir um mínimo de renda no final do mês. E, e essa situação, ela é latente com os aplicativos, né? com as plataformas digitais. Uhum. E, e isso daí realmente preocupa muito a gente, né? Porque é a tecnologia da informação, é essa ruptura... É, é, é, é econômica, é, é, é trabalhista que a gente vê, né? São os novos, os novos postos de trabalho surgindo por meio da tecnologia da informação, mas são postos de trabalho precários. Uhum. São postos de trabalho que não há a garantia de direito nenhum trabalhista. Uhum. Não só direito trabalhista, como também a proteção social, que é muito importante. Ou seja, uhum. eles estão totalmente alienados do, do, do, do nosso seguro social, da previdência social, e, e isso daí já é um problema geral, um problema para a sociedade, um problema para o Estado. Uhum. E, claro, principalmente um problema para esses trabalhadores, né, que têm as condições precaríssimas, é, é, é, é, é salários baixíssimos uhum. e, e nenhuma perspectiva futura aí do, de, de melhora, de um desenvolvimento profissional. Uhum. É, então é muito <risos> preocupante isso, sabe? Essa total informalidade, essa exploração dessa mão de obra por meio da tecnologia da informação e, e, e então eu vejo eu tenho uma, uma visão preocupante nesse sentido né é, a tecnologia da informação realmente ela revoluciona ela traz ganhos importantes ela traz realmente um desenvolvimento importante econômico para o país e isso daí não tem como a gente fugir a gente está diante disso o mundo está diante dessa dessa inovação dessa tecnologia então quando você pega esse esse esses trabalhadores que trabalham para essas plataformas, é, é, a gente pode fazer uma equiparação com o trabalho intermitente. Ou seja, eles podem aceitar, eles podem negar um, um chamado, mas o que acontece? Eles Aqui na, nas plataformas, esse trabalho sob demanda, aí, os, eles não têm direito nenhum, nenhum direito. Já no trabalho intermitente, eles são traba trabalhadores empregados, eles têm registro, e a partir do momento que eles estão trabalhando, que eles aceitam o, o, o comando do, do, do empregador, eles, vão, eles estão protegidos, eles, eles recebem todos os direitos trabalhistas, têm proteção social. Então, a gente vê que houve uma reforma trabalhista, uma, flex, uma flexibilização grande na, na, na legislação, mas mesmo assim... É, é, é, é, é, é, o mercado de trabalho aí, é, principalmente aí, essas plataformas digitais, não estão aplicando essa flexibilização. Não. Há uma grande fraude, eles estão fraudando a legislação, entendeu? Uhum. E isso é muito preocupante, né? Uhum. Em, todos os, em todos os níveis aí que eu posso te dizer, né? É, aqui a gente falando mais das trabalho. né? Mas isso aí implica também num, num, numa, numa arrecadação menor para o Estado, é, é, a questão da arrecadação previdenciária também, essa informalidade prejudica, você cria um déficit aí na, na, nas contas previdenciárias. Uhum. É, é, o próprio setor econômico é, é de entregas, é, é, há um grande prejuízo porque esses grandes grupos, grandes investimentos, essas grandes plataformas aí, eles acabam destruindo toda essa concorrência do setor, né, uhum. a, a gente chama aí de um dumping social, né, essas empresas aí, como elas não, elas não garantem nenhum, nenhum, nenhum direito trabalhista, é, estão trabalhando totalmente na informalidade trabalhista, é, é, é, gera essa concorrência desleal, aí destrói todo um setor, né, as empresas realmente de entrega que, que existiam, elas estão sufocadas, não conseguem concorrer com essas plataformas digitais, então é um problema genérico, gera, é, gera efeitos negativos é, é, é, ao trabalhador, ao setor econômico, à sociedade, ao Estado, e, e, e, então, não pode continuar assim, né? Nossa atuação lá na Auditoria Fiscal do Trabalho, realmente, nós temos uma, uma atuação muito incisiva com relação a essa, a, a, essa nova tecnologia, a, essa tecnologia aplicada às relações de trabalho, e principalmente aí nessas plataformas digitais, né? Nessa relação aí uhum. das empresas com os entregadores. E a gente atua muito reconhecendo realmente todas as fiscalizações que nós fizemos. É, nós reconhecemos o vínculo de emprego e exigimos o reconhecimento desse vínculo de emprego, o registro desses trabalhadores e, e, e, e é claro, a garantia de o, o, todos os direitos trabalhistas sociais, né, mas é claro um problema que, que, que ele se estende porque, porque ele acaba sendo judicializado né? as empresas não, não não concordam, né, com a conclusão da Auditoria Fiscal do Trabalho e estão judicializando todas as todas as nossas ações, né? Uhum. Então a gente a gente é, espera aí no futuro, no próximo aí, bem breve aí, é, essa situação está definida e realmente esses trabalhadores possam realmente é, é, é ter todos os seus direitos aí, e trabalharem na, na, na formalidade aí da, da legislação trabalhista. O Rafael, então à luz da legislação você, você avalia que, por exemplo, para essas empresas de aplicativo, de entrega, etc., é, a questão da, do vínculo intermitente poderia ser uma solução para elas, para enquadrá-las dentro da legislação? Sim. É, é, hoje nós temos uma legislação que prevê institutos aí aplicáveis a essa relação. É, é, é, nós, nós temos aí o, o Instituto do Trabalho Intermitente, que foi criado com a, com a reforma trabalhista, mas nós também temos é, o trabalho em regime de tempo parcial, que já existia antes da reforma trabalhista, hum. mas com a reforma trabalhista houve algumas alterações. E, então, então, existem saídas dentro da legislação para enquadrar essa nova, essa, nova, essa nova forma de trabalho, essa relação de trabalho sob demanda em plataformas digitais. É, ademais, é, existem projetos de lei em discussão no Congresso Nacional, eu até, até destaco o projeto de lei da deputada Tabata Amaral. Uhum. que, que é, é, ele é todo dedicado à regulamentação desse setor, desse trabalho sob demanda e plataformas digitais desses entregadores. Que também, é claro, é, é, existe nesse projeto dele existem algumas inconsistências técnicas, tudo, mas é uma questão de ajuste. Mas, no geral, eu considero também um projeto de lei muito bom, que uhum. vai trazer garantias, direitos a esses trabalhadores, na verdade, um projeto de lei que prevê todos os direitos, praticamente, que estão na CLT, uhum. eles, são, eles, eles estão nesse projeto de lei, mas seria uma, uma normatização específica, né? uhum. é, é, não seria, não seria uma, uma, uma normatização dentro da CLT. E, e, mas eu vejo como uma saída, vejo como uma possibilidade. O que não pode acontecer é o que está acontecendo. Esses trabalhadores à margem da lei, sem direitos, sem proteção social uhum. e, e, e, e, e, e num, num trabalho altamente precarizado. Tá? Okay. Isso daí é inadmissível em pleno século XXI. Tá. Rafael, uh, eu queria conversar com você agora olhando um pouco para o mercado de trabalho de uma maneira mais ampla, né? é, pensando o que recentemente, por exemplo, a Ford anunciou que vai deixar o Brasil. Né? É, o, o emprego industrial, né, com todos os, os problemas que a gente conhece, ele também tem algumas vantagens relacionadas, por exemplo, com a estabilidade, né, os vínculos trabalhistas a possibilidade de você, no caso, por exemplo, dos metalúrgicos, né, de você ter sindicatos mais fortes que balanceiam uh, essa diferença de poder né, entre as grandes empresas e o trabalhador. Então, o, o setor industrial, não só no Brasil, nos Estados Unidos, e em outros países do Ocidente vivem crises, né, com a questão das cadeias globais, né, as indústrias indo para a China e outros países asiáticos, e lá sendo os grandes parques industriais globais, né? E a gente fica aqui é, sem essas indústrias, sem esse tipo de emprego, né? Como, que eu, como eu falei, que tem algumas vantagens, né? E aí eu fico pensando, e isso que eu queria colocar uh, para você, né? Como é que fica é, é, essa questão do, do tipo de trabalho que é gerado aqui no Brasil, né? Em países como o nosso, né? É, empregos basicamente do setor de serviço, em que muitos deles... É feito, são feitos contratos em regime de consultoria, né, sem um vínculo trabalhista, que, portanto, garantiria uma proteção social para o trabalhador. Né. É, é, você vê é, com alguma expectativa de melhora, de piora, você é otimista ou pessimista a respeito disso, das condições do mercado de trabalho no país? Isso é preocupante, né? É, é, é porque porque há um crescimento muito grande daí do setor de serviços e há esse crescimento aí realmente de contratos menos estáveis, é, é, é, é um crescimento muito grande de trabalhadores autônomos e, e é uma instabilidade é uma muito grande pra, pra, é, para esses trabalhadores nesse mercado de trabalho. Mas aí a gente, a gente precisa pensar realmente a economia como um todo, né? a gente precisa pensar no desenvolvimento do país. Né? Então, quando a gente fala em, em, em desenvolvimento do país, hoje nós temos o setor aí do, do, do, do agronegócio, o agronegócio pujante, representa aí praticamente 50% das nossas exportações. Eu acredito que deva, deva estar é, é, por volta de, de, de 20% do PIB, é, venha do setor de agronegócio, né? Incluindo aí todos os bens e serviços gerados ali no setor de agronegócio. Mas aí, aí, aí há uma preocupação muito grande. Né? A gente exporta grãos, aí a gente exporta é, é, é, produtos aí do setor primário, mas são produtos de, de, de baixo valor agregado. Né? E, e, e, e analisando sobre o, o, o aspecto do setor, do setor do agronegócio, a gente exporta um produto de, de, de baixo valor agregado e importa máquinas, implementos agrícolas de alto valor agregado. Ou seja... É, é, a, gente, a gente, se a gente pensar realmente em termos de crescimento, desenvolvimento do país, é, é, é, é, em se tornar um país rico no futuro, um país desenvolvido, nós precisamos pensar também no quê? Um desenvolvimento interno, desenvolvimento da indústria nacional. Aí, para desenvolver uma indústria nacional, a gente precisa de muito investimento em P&D, né? Pesquisa, desenvolvimento, inovação, isso seria prioridade, claro, junto à educação, né? tem que ter desenvolvimento da educação, tem que ter é, investimento na educação, mas não adianta a gente investir em educação, se a gente não tem um mercado de trabalho receptivo no futuro, se a gente não tem uma, uma indústria moderna, uma indústria tecnológica, uma indústria inovadora, que vá gerar riqueza interna, gerar riqueza para o país. Então, a gente tem que se preocupar, primeiramente, realmente em desenvolver tecnologia, inovação internamente, desenvolver a nossa indústria a partir daí, sim, a gente tem um investimento muito grande em educação, o nosso mercado de trabalho vai absorver toda essa qualificação que a gente vai gerar por meio da, por meio da educação, e, e a gente vai ter realmente vai ter um destaque mundial nessa parte de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, de inovação, desenvolvimento de tecnologia. Então, é, é, é isso que é muito importante para o país, é isso que vai gerar um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento a longo prazo. É, mas hoje nós estamos numa uma situação diferente, né? Hoje a gente importa tecnologia, importa é, inovação, a gente importa isso, a gente só importa. Ou seja, é, a gente, e a gente daí exporta todas as riquezas geradas, né? Porque a riqueza não é nossa, né? Nós temos que gerar riqueza interna, né? Isso é muito importante. E, e, e então, analisando assim de forma genérica e uma forma macroeconômica mesmo é, é, do nosso país... E eu acho que a gente precisa, precisa pensar nesse sentido para poder gerar realmente é, é, é, postos de trabalho melhores. Né? É, é, é, eu estou falando aí realmente aí no, no, no setor secundário, aí no, setor, é, no, no setor industrial: né? seja a indústria de transformação, uhum. seja uma, uma indústria do agronegócio, uma indústria hospitalar, uhum. é, é, é, é, ou seja, de, em qualquer setor industrial a tecnologia, a inovação, é, é, é, a pesquisa, o desenvolvimento, desenvolvidos internamente, seja é, é, é, é, é, para qualquer setor, ele vai trazer benefícios uhum. e, e, e, e isso daí realmente vai gerar postos de trabalho melhores, entendeu? Uhum. É, é, então vai absorver uma indústria, realmente uma indústria forte, que vai exportar produtos de, de, de, de alto valor agregado, isso daí vai gerar benefícios para todo o país, para a arrecadação do país e, e principalmente para o mercado de trabalho, para a mão de obra disponível no uhum. país. Perfeito, é, acho que a questão da, da vacina recente, né, o debate que nós tivemos no país e a, a dificuldade né, de, de o Brasil desenvolver uma vacina, o Brasil já, já é fabricante, por exemplo, da vacina da gripe, né? mas não contou com investimentos necessários para desenvolver, para inovar e desenvolver aqui a, a vacina do, do coronavírus. Né? Foi necessário a gente correr atrás de outros países, né? inclusive países em desenvolvimento como a gente, que esses sim investiram né, em inovação e, e fizeram a vacina da gripe. Mas a gente tem tecnologia, recurso humano para fazer aqui, só faltou realmente investimento, né? Então só concordando contigo. É, e eu, eu queria te perguntar agora sobre a questão da legislação, né? Você também é, discute bastante, estuda esse tema, aplica isso na prática, né? o que é mais importante. É, do ponto de vista de uma de mudanças na legislação, de inovações, né? É, o que, que você vê como necessário para a gente diminuir o número de fraudes, aumentar, é, garantir direitos para o trabalhador, né? É, e, e balancear. É, tudo isso que a gente vê no mercado de trabalho em termos de terceirização, aplicativos, etc. né? Para onde que a gente tem que que reforçar, né? O aspecto da, da legislação ou, ou você acha que tá, já está redonda? Como você vê? Olha, eu acredito que a legislação, ela a legislação está aplicável hoje, né? No, no Brasil aí com a reforma trabalhista, Ela ainda tem muito, muita, muita é, é, é, acho que ela traz muitos direitos ainda, garantias para o trabalhador é importante também porque a gente tem essas garantias na Constituição Federal ou seja, uma rigidez maior que não permite uma alteração simples é, então assim, eu acredito que a legislação hoje aplicável no, no país ela garante direitos aos trabalhadores o problema que a gente vê é a aplicabilidade dessa legislação na prática é, é, como eu mencionei anteriormente um alto índice de fraudes aí nas relações de trabalho, né? Aí você me pergunta aí, mas por que, que essa, esse alto índice de fraudes, o que, que acontece? Aí eu também vou voltar para esse assunto aí mais genérico do país, a situação da economia. Então nós temos aí é, é, é uma, economia, uma atividade econômica muito baixa, é, é, é uma demanda, da sociedade baixa, é, uma renda da sociedade baixa, então isso daí cria um círculo vicioso e prejudica todas as frentes da nossa economia, inclusive as empresas aí, o comércio e tudo mais, é, que são os empregadores, né? E, e esses empregadores, é claro, né, eles precisam também, muitas vezes precisam sobreviver, eles precisam manter o negócio deles, tudo. E a fuga deles realmente, para manter o negócio de pé, para conseguir também oferir uma renda no final do mês, eles vão, eles vão precisar diminuir custo de alguma forma. Né? Infelizmente, eles estão diminuindo o custo, do que quê? É, isso, é, é, negação do imposto, negação de direitos trabalhistas, é, é, é, é, contratando pessoal na informalidade. Mas eu vejo, então, eu vejo isso como um problema econômico maior, até, né? Uma situação do país que. Que, que, que gera essa, essa disfunção é, é, é, é, na aplicação da legislação trabalhista. Né? Uhum. Em, em, é, nos anos 2000, aí, nós tivemos como exemplo um crescimento econômico grande aqui do, do, do, do Brasil e a gente via a criação de postos de trabalho formais né? uhum. e, e as empresas cumprindo a legislação, recolhendo realmente é, é, os tributos, e, então, a gente vê essa relação muito grande realmente da situação econômica do país, da atividade econômica do país, se refletir é, é, diretamente né, na, na, na questão da, da, da, das fraudes trabalhistas, tributárias, previdenciárias e, e, e nessa informalidade enorme que a gente tem hoje no país. É, então, para melhorar isso, realmente eu acredito que, em primeiro lugar, a retomada da atividade econômica, né? uhum. então a retomada da atividade econômica, um aumento da demanda, é, é, é aumento dos investimentos, né, é privado, também investimentos públicos são são importantíssimos, isso daí realmente vai vai criar uma condição benéfica para a criação de empregos, para a melhoria aí do mercado de trabalho, da formalização aí desse mercado de trabalho. E, e, e, aí, e aí geraria um círculo virtuoso, né? um aumento da renda, da massa salarial da população, aumenta a demanda e, e, e assim todos ganham. né? Uhum. Então eu vejo aí que realmente o problema nosso é o é, maior é, é um problema econômico. Mas nós temos também problemas estruturais, né, a gente depende, realmente, aí eu vejo como, como urgente aí, pelo menos a questão da reforma trabalhista, é, desculpa, a reforma trabalhista não, minto, né, a reforma tributária, né, reforma trabalhista, nós tivemos em 2017, é, é, eu não vejo mais nenhum espaço ali para fazer reforma aí na, na legislação do trabalho, mas com relação... A, a, a, a tributação no país, o nosso sistema tributário, que ele peca muito, né? Então, a gente precisa de uma reforma tributária de forma, de forma urgente aí para criar condições também para maiores investimentos privados, investimentos uhum. realmente em bens de capital, né? Informação bruta de capital fixo, né? Em bens de capital para a indústria realmente se desenvolver, para a indústria gerar postos de trabalho, né? Então hum. isso, isso aí, aí tem os debates que que, que, que geram aí muita, muitas discussões, né? Que, que teriam que diminuir realmente essa tributação da pessoa jurídica, é, é, criar uma tributação sobre sobre a distribuição de lucro, de é. dividendo. Isso isso realmente incentivaria uma, uma, um maior investimento. É, é, é, é, na indústria, né? E, e porque hoje a gente vê essa essa fuga, né, do capital da economia real para o setor financeiro da economia, né? Então, isso é muito prejudicial também para esse nosso desenvolvimento, né? essa financeirização financeiras, da economia, esse, isso daí também gera realmente um retrocesso muito grande aí, quando a gente pensa em desenvolvimento do nosso parque industrial. Aí. Vocês têm atuado, né? é, como você falou, sobre a questão da economia dos aplicativos, né? Esse, essas questões estão sendo judicializadas, né? No sentido de identificar vínculos e garantir direitos para os trabalhadores. Então, eu queria ouvir a sua expectativa em relação, né? Quais são os argumentos que vocês colocam, né? Defendendo essa essa relação de emprego. É, e qual a expectativa que você tem sobre essas decisões? Marcel? nessas fiscalizações de, de, de, de, de aplicativos né, nós percebemos que, que há realmente uma, uma correlação muito grande ali na, na, na, na, nas fraudes né, a, a, aplicadas às a, a, relações de trabalho. É, essas empresas de tecnologia, né, as plataformas digitais, elas se auto-intitulam como, como é, meras intermediadoras de serviços, é, é, é, empresas de tecnologia da informação, mas na realidade, eu até concordo que elas sejam realmente intermediadoras de serviços, tenham tecnologia da informação também na atividade econômica, realmente elas criam essa tecnologia da informação, é, é mais atividade econômica principal dessas empresas é o serviço de entrega, é o serviço de transporte de coisas. Uhum. Então, o serviço de transporte de coisas, ele dá toda a estrutura para o funcionamento desse modelo de negócios. E, e, uhum. Então, nós, ver, nós vemos que eles tentam fraudar, de todas as formas, é, essa relação de trabalho estabelecida com, com os entregadores. Né? Eles querem se afastar cada vez mais dos trabalhadores, né, tratam eles como autônomos, e na realidade é totalmente diferente, né, eles são subordinados, eles são empregados mesmo, eles dependem de todo esse aplicativo para prestar o serviço, de toda essa tecnologia, eles são 24 horas por dia controlados, monitorados, todo o trabalho deles é, é, é, é direcionado, e, e eles não têm liberdade nenhuma, eles não têm autonomia nenhuma, uhum. eles não conseguem nem mesmo é, é, estabelecer o preço do serviço deles, né? Isso daí é tudo definido pela plataforma, pela, pela, pela empresa é, é, é, é detentora aí da plataforma. E, e, e então, assim, não há nenhuma dúvida para a Auditoria Fiscal do Trabalho de que todos os requisitos, todos os pressupostos da relação de emprego estão presentes, né? A questão maior, realmente é cessar essa fraude e essas empresas reconhecerem esse vínculo empregatício, registrarem esses trabalhadores e garantirem os direitos. Por isso que eu acho importante realmente ter uma discussão também num projeto paralelo é, é, é, é, é, para a regulamentação desse setor, desses trabalhadores, né? Como há uma resistência muito grande na aplicação da CLT, que as empresas dizem que é inviável a aplicação da CLT, que eu, eu não diria isso com a, com a flexibilização, aí, é, com a reforma trabalhista de 2017, a gente vê possibilidades também de serem aplicados alguns institutos nessa, né, nessas relações. É, é, é... Mas eu acho viável, sim, esse projeto de lei, que tem alguns projetos de lei lá no, no Congresso. Eu citei aqui o da, Taba, da, da deputada Tabata Amaral. acho importante essa discussão também e, e estabelecer realmente direitos a esses trabalhadores, entendeu? De uma forma hum. ou de outra, seja por meio da CLT ou seja por, por meio de uma regulamentação específica, o importante mesmo é garantir direitos e proteção social para esses trabalhadores, né? Uma dignidade mínima aí para esses seres humanos. E, e, então, então eu acredito que, que aí num, num futuro próximo aí nós teremos sim uma regulamentação uma conscientização maior da classe empresarial e, e, e uma retomada da atividade econômica também que vai encorajar maiores investimentos tudo, e, e, e os efeitos serão benéficos para todos né? como falei para a sociedade, para o Estado e principalmente para os trabalhadores que, que, que eu, eu acredito num aumento aí da, da, da da, da formalidade no mercado de trabalho é, Rafael, uma última questão antes da gente fechar agora sim é sobre o sindicato né? a legislação trabalhista de 17, ela estabeleceu né? é a opção de você negociar né? e o negociado vale mais sobre o legislado, né? mediante acordo entre as partes, mas ao mesmo tempo a legislação também acabou enfraquecendo, né ao reduzir recursos financeiros que eram destinados aos sindicatos. Então, você aumentou, digamos assim, a assimetria entre esses dois atores, né, de, de uma negociação coletiva. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Se você também reconhece esse problema e se você vê alguma solução para isso. Sim, Marcelo, reconheço, concordo realmente com, com, com a sua afirmação aí. A tônica da reforma trabalhista, ela ela se deu realmente é, em torno dessa dessa Dessa prevalência do negociado sobre o, sobre o legislado. Né? É, por um lado, é claro que, que, que, que deve existir essa negociação. É, ela é muito importante, ela garante realmente direitos, direitos não previstos na, na, na própria legislação. Mas, por outro lado, é, é, você enfraquece muito é, o direito do trabalho, algumas garantias, alguns direitos fundamentais que você tira a proteção legal... E, e deixa ela para uma proteção negocial é, o problema aí é que essa proteção negocial ela foi abalada né nós temos aí com essa é, é, é, é, com essa reforma trabalhista ela trouxe a, a, a não obrigatoriedade aí de contribuição sindical e isso, é claro, vai enfraquecer os sindicatos, vai enfraquecer é, o poder de barganha né, dos sindicatos, isso, isso é muito prejudicial realmente para a classe trabalhadora. Você tem uma legislação enfraquecida, que já não garante todos os direitos por meio, por meio da, da rigidez né, legal, e você passa para uma garantia de direitos, para uma negociação, é que ela já começa enfraquecida, né? Porque os sindicatos estão sufocados aí financeiramente, não têm esse poder negocial como, não vão ter esse poder negocial como tinham antigamente. E, e, realmente, isso daí trará, com certeza, prejuízos aos trabalhadores, é, uma dificuldade maior em uma negociação, é, é, seja ela de, de, de salarial, seja ela de condições melhores de trabalho. Então, isso é muito preocupante, né? É, é, é, acho que eu vejo, assim, não só essa questão da legislação, a questão da, da, da, da negociação coletiva preocupante, como também uma política de, de, de, de mercado de trabalho, né? uma política de trabalho que não privilegie é, é, é, é realmente o salário mínimo, vamos dizer aí, né? a gente tem que ter uma, uma política de valorização do salário mínimo até para você compensar essa questão aí de do, do uma flexibilização nas, na, na negociação é, coletiva e tudo mais. Então a gente vê uma política de salário mínimo que, que não garanta é, é, é, ganhos reais, uma flexibilização da legislação trabalhista, um poder de barganha negocial é, enfraquecido também dos sindicatos. Isso daí está convergindo realmente para uma precarização das relações de trabalho, uhum. uma diminuição realmente da massa salarial, e, e, então é muito preocupante. né? É, é, é, eu acho que eu destaco realmente... Que a negociação é muito importante do sindicato, mas a gente tem que dar condições para esses sindicatos se fortalecerem, para esses sindicatos terem esse poder de barganha e garantirem condições melhores, não só salariais, mas de, de, de saúde, segurança no trabalho e outras demandas aí dessa nova, desse, novo, desse novo mercado de trabalho, essa, essa, é, é, essas novas, esses novos postos de trabalho que estão surgindo. Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela entrevista. Agora sim, até a próxima. De nada, Marcelo. Foi um prazer. Até a próxima. Estou à disposição aqui. Já passou da hora!